Olá! Para enviar uma apresentação de slide no Moodle, você deve clicar em Ativar edição. Feito isso, clique na opção Adicionar uma atividade ou recurso. Escolha a opção Arquivo e clique em Adicionar. Coloque o nome da sua apresentação. E clique em adicionar, escolher arquivo e procure em seu computador pela apresentação que deseja enviar. Clique em abrir e clique em enviar este arquivo. Feito isso, basta clicar em salvar e voltar ao curso. Bom, é isso e obrigado!